Então, pessoal, eu estava aqui pensando, por conta da falta de aviões presenciais, por conta da pandemia, a gente perdeu aquele momento né, de interação, aquele momento interessante, a gente coloca uma ideia, debate, e às vezes aquela conversa reverbera para as redes sociais. E aí, por conta disso, eu tive uma ideia, e o nome dela é o Fala Gomex. A ideia é que se você tiver um assunto, uma thread, uma tecnologia nova, qualquer coisa que você queira saber a minha opinião, ou com uma pergunta, se você tem uma dúvida de algum projeto no um trabalho, de algum projeto na sua vida pessoal, alguma coisa sobre tecnologia, basicamente as coisas que você acha ou sabe que eu sei, que eu tenho alguma noção, tipo automação de infraestrutura, teste de infraestrutura, entrega contínua, esse tipo de coisa. Ou algo que você acha que eu deveria começar a falar, talvez eu nunca falei, eu não sei, ou você acha que, pô, eu queria que o Gomex desse uma, uma, uma estudada nisso e, e começasse a falar sobre isso, que eu acho importante, qualquer coisa. Basicamente o nome da campanha é Fala Gomex você chega, tinha alguma coisa, então é basicamente me convidar para um bate-papo. A ideia é bem essa, não sou dono da verdade, não sei tudo, na verdade sei muito menos do que a maioria das pessoas acham, mas eu, eu tô aqui, né? Eu, como eu gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de discutir uma discussão sadia, um debate interessante, gosto de apresentar meu ponto e gosto de ouvir das pessoas também. Então essa ideia de iniciar um bate-papo me deixa muito feliz e eu espero muito que essa ideia funcione, que para vocês seja algo viável e... E vamos lá, vamos testar. Então basicamente é isso. Se você tem alguma ideia, tipo, chega lá no Twitter, LinkedIn ou Instagram, qualquer um deles. Bota lá a hashtag Falagomex. Tudo junto. Hashtag Falagomex. Nesse vídeo aqui embaixo vai aparecer aqui a hashtag aqui embaixo. Então a hashtag é Falagomex. E aí aproveita também e me marca. No Twitter é ArrobaGomex. É basicamente o nick. No LinkedIn, se você quiser, vai, quiser me marcar lá no LinkedIn, é @rbgomes Rafael Brito Gomes, é meu nome, né? Rafael Brito Gomes, RB Gomes, me marca lá, não se esquece o arroba do arroba da hashtag Fala Gomex. E no Instagram, né? é Gomex, underline aquela traça embaixo, Rafael, não tinha como colocar Gomex, tá? E no LinkedIn também tinha, então basicamente é Twitter, arroba Gomex, LinkedIn, RB Gomes, e no Instagram, Gomex, underline, Rafael. Tá? Vamos ver, vamos ver como é que vai, né? A ideia de novo é um bater um papo, é estabelecer uma conversa, um diálogo. Vou vou tentar pegar as melhores perguntas e fazer vídeo, né? Tem que fazer, eu vou fazer uns vídeos curtos sobre isso e vamos ver como é que dá, vamos ver se vocês gostam, vamos ver se groove e a gente continua, tá bom? Muito obrigado e nos vemos lá.